linda essa jaqueta, essa modelagem maravilhosa. Veste muito bem. Então, nós vamos precisar de zíper, vamos precisar de elástico, tá? Desse fininho aqui mesmo, tá bom? E os moldes, né? Os tecidos que a gente vai usar aqui, o tecido que a gente vai usar aqui é Oxfordine, tá? Foi enviado pela Felipe Malhas. Felipe Malhas tecido. Então, vocês entrem em contato com eles, que eles têm esse tecido lá. Olha só que lindo que é esse tecido. E é ótimo pra essa jaqueta corta-vento, é o ideal, Tá? Então, tecido oxfordine, tá? Então, a manga a gente vai cortar duas vezes, tá? Filete da frente, duas vezes. Frente, duas vezes. Lapela do bolso, duas vezes. Capuz, quatro vezes. Bolso, uma vez. E costa, uma vez, dobrado, tá? Então, esses são, essa aqui são os nossos moldes que a gente vai precisar, os materiais que a gente vai precisar, tá? Se você quiser fazer a manga de uma cor, a peça de outra, fica lindo também, tá? Aqui, no caso, se eu tivesse o preto, eu ia fazer a manga de preto e ia ficar maravilhoso. Como eu não tenho preto, então eu vou fazer tudo de uma cor só. Mas se você quiser fazer essa jogada de cor, vai ficar maravilhoso, tá bom? quiser colocar também, fazer o corpo liso, sem estampa, né? E a manga com estampa e colocar... Uns bordadinhos, uma sublimação no bolso também fica show de bola, né? Ou bolso de uma cor diferente, aí fica a critério de vocês, a criatividade de vocês, tá bom, gente? Então, bora lá fazer a nossa peça. Vamos começar com o nosso, as nossas frentes colocando o nosso zíper, tá? Para colocar o zíper, lembrando que a gente tem que ter o um pezinho de zíper, tá? Pra ficar mais fácil da gente fazer, tá bom? Então, bora lá. Vamos pegar as nossas frentes. E o nosso zíper aqui, tá? E vamos pregar o nosso zíper na nossa frente. Ó, aqui embaixo, o meu zíper, ele é maior, né? Eu não tenho um zíper pequeno aqui. Então, aqui embaixo, a gente sempre deixa dois dedos aqui, tá? Pra depois a gente tá fazendo a bainha dessa peça, tá? Então, vocês sempre deixem aqui dois dedos. Vocês sempre deixem, então, vocês sempre deixem aqui, ó. Sobrando dois dedos da, do tecido aqui, pra depois a gente tá dando acabamento, Tá bom? Então, não esqueçam disso, tá? Bora lá pegar o nosso zíper na nossa frente, então. Bora lá. Cuidado pra não quebrar a agulha, tá, gente? Aqui, se você tem prática, você já pode pegar o teu filete da frente e já pregar junto, né? Eu vou pegar um a um pra vocês verem bem certinho, tá? Agora, eu vou pegar o filete da frente, um dos filetes da frente. Vou dobrar assim, tá? E aqui, o filete da frente, a gente vai até o finalzinho aqui, tá? Ó. Tá? Até o finalzinho aqui. Aí, a gente vai vir passando aqui. Agora, vamos colocar o outro lado, né? Sempre deixando o mesmo tanto que a gente deixou aqui, nessa outra aqui, ó. Sempre deixando o mesmo tanto aqui, tá? E aqui a gente vai pegar a nossa frente. E aqui, vamos colocar o nosso filete... A gente já vem com o, nosso, com o nosso zíper até aqui. Já corta o excesso do zíper. E reserva essa frente ali, pra depois a gente dar acabamento. Agora, vamos pegar as nossas o nosso bolso, ok? Nosso bolso. Vamos fazer... A bainha aqui em cima, tá? Aqui. Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E passar uma costura aqui. Fizemos a bainha. Agora, aqui, ó. Aqui, você vai dobrar aqui, ó. Vai fazer essa dobra aqui. E vai passar uma costura aqui, ó. Corta o excesso aqui. Mesma coisa do outro lado. Vai dobrar aqui, encontrar bem aqui. E passar uma costura aqui. excesso. o bolsinho já tá pronto, tá? Vamos pegar a lapela, reserva o bolso, vamos pegar a lapela. Direito com direito, avesso com avesso. Passar uma costura aqui, aqui, tá? Quando a peça tem estampa, você tem que cuidar pra estampa ficar na direção certa, tá? espontar o nosso, a nossa lapela Pegar as nossas costas, eu frisei bem aqui para mim saber que ali é o meio. o meu bolso aqui Aqui, colocamos o bolso bem no meio, a gente vai pegar o bolso aqui. Pegar a nossa lapela e vamos pregar aqui. Pegamos aqui, vamos virar ela para baixo aqui folga aqui e três aqui. E o bolsinho tá pregado. Ficou assim, mas se você quiser colocar botãozinho, véu, fica a critério de vocês. Agora, vamos... Pegar as nossas mangas. Frente é mais cavada, costa menos cavada, tá? Sempre presta atenção nisso. Então, costa menos cavada. Aqui. Agora, vamos pegar a manga na frente, na, na nossa parte da frente. Erva. Vamos pegar nosso capuz. Vamos pegar um outro aqui. Passar uma costura aqui, tá? Mesma coisa com a outra parte aqui, mesma coisa com essa parte aqui, tá? Uma vez com uma vez, direito com direito. Vamos passar uma costura aqui. Agora, vamos juntar os dois, tá? Direito com direito aqui, costura com costura aqui. Vamos passar uma costura aqui, juntando os dois. E Aqui já vai passando uma costura de segurança, tá? Assim. Eu vou até na overlock, passar o overlock aqui aqui, tá? E dá uma limpeza aqui na manga pra mim passar elástico, mas se você não tiver overlock, você pode fazer uma zigue-zague aqui, tá bom, gente? Já voltamos. Então, aqui passamos o overlock aqui nas mangas. Aqui temos uma limpeza, vamos passar elástico aqui. Na manga, ok? Aqui na manga. No avesso, tá? Vou pegar o elástico. Uma leve puxada, tá, gente? Deixa sobrar um pouquinho, um pedacinho de elástico que fica mais fácil de rebater. A outra manga. Pegamos o elástico, agora vamos rebater. Ó. Viramos. Fechar aqui o lado, tá? Costura de baixo. Aqui, elástico com elástico aqui, costura com costura aqui, a gente vai passar uma reta aqui. Juntando, fechando o lado, tá? Então, acerta bem. Cura debaixo do braço, elástico com elástico aqui, vamos virar no direito. Já vai abrir o nosso zíper todo aqui. aqui. Abrimos nosso zíper. Achar o nosso meio aqui. Costura com costura aqui. Vamos fazer um pique aqui. Aqui é o nosso meio. Aqui é o nosso meio. Nosso capuz. Vamos colocar a costura do capuz aqui no nosso meio, vamos colocar um alfinete, e aqui, ó, nosso capuz vai vir até aqui, aqui a gente vai virar o nosso filete aqui, ó, abraçando o nosso capuz, ok? Nosso capuz, mesma coisa aqui desse lado, virar o nosso pleite aqui, abraçando do nosso capuz aqui. Ok, vamos pegar aqui. Agora, eu vou no overlock, pra dar acabamento aqui. Se você não tem overlock, você corta o excesso aqui e passa uma zigue-zague, tá? Eu vou no overlock, dar acabamento e já vou passar uma limpeza aqui embaixo, pra gente tá colocando o nosso elástico embaixo, pra finalizar a peça. Já voltamos. Aqui, agora a gente vai pegar o nosso elástico aqui, tá? E dá acabamento na nossa peça. Agora, ó. Vamos pegar o nosso pilete, Tá? Colocar aqui, abraçar o nosso elástico aqui, coloquei um meu pezinho de zíper, que eu já vou despontar o zíper também, tá? E vamos seguir aqui. No avesso, tá? Dá uma leve puxada aqui, na barriga aqui. Ó, dá uma leve puxada. E vai aqui. Nas costas não precisa puxar muito, nem né? Procura sempre levar o elástico com a mesma intensidade que você começou, tá? Aqui você vai cortar o elástico, né? E a mesma coisa você vai fazer aqui, tá? Puxar o teu elástico, vai dobrar aqui o teu filete da frente aqui pra ir pregando. E é isso. Agora, ficou assim. Agora a gente vai a, a gente vai rebater, agora a gente vai rebater o nosso elástico aqui, ó. Vira aqui pra cima pra fazer a bainha e vai rebatendo, tá? E daí você já vai despontar a peça toda pra finalizar, ok? Ok. Agora, aqui, a gente já vai fazendo acabamento aqui pra cima, tá? A gente já sobe, fazendo acabamento no zíper. E já vem fazendo acabamento no capuz. E a nossa jaqueta corta-vento tá pronta. Se você quiser fazer ela forrada, né? O modelo dela não é forrado. Mas, se você quiser fazer ela forradinha, é só você colocar aquela lã de carneiro ali. O carneirinho, né? E vai ficar lindo, tá? E aqui. Nossa jaqueta corta-vento. Esse tecido é oxfordine, tá? Foi enviado pela Felipe Malhas, tá? Se você quiser... Comprar esse tecido aqui, é só entrar em contato com eles lá, tenho certeza que eles vão ter prazer em atender vocês. E ficou assim a nossa peça. Ficou maravilhosa, né, gente? Olha só, ficou show de bola. Essa aqui de tactel, né, hein? Essa aqui também é inteiramente em tactel. Lindas, né, gente? Show de bola! Aí você pode enfeitar. Nessa aqui eu fiz vermelha e branca, né? E essa. E essa de óculos oh, Olha só. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas fetas. Bora fazer essa jaqueta aí, gente. Agora tá vendendo bastante, agora no inverno. E ela é bem quentinha, tá? O tecido, esse Oxfordine ou esse Tactel são tecidos bem, que aquece bastante. São tecidos já pra esse modelo de jaqueta, tá bom? Então, bora fazer bastante aí e vender, tá bom, gente? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. O sucesso de vocês também é meu sucesso. Beijos, até a próxima, eu amo muito vocês, fiquem com Deus, tchau!